Minas Tênis Clube saiu na frente do primeiro dia do Campeonato Brasileiro Juvenil de inverno, aberto ontem na piscina do Botafogo. E olha, 84 pontos de vantagem para um primeiro dia não é nada mal. Ainda mais porque nós tivemos tanto as provas de velocidade, como os 50 metros nado livre, como as provas de 800 e 1.500 metros masculino. E o 800 feminino. Isso dá uma panorâmica e até uma sensação de que o Minas caminha para ganhar um título que ele não ganha desde 2008. Foi bom que a gente começou o Campeonato Brasileiro logo com dois recordes de campeonato. A gente que vinha nesses últimos dias muito preocupado com a piscina, com a temperatura, parece que dentro da água a garotada se deu bem. E abrimos logo um recorde, logo na primeira prova, Lichelle, Lise, Brandão, agora nadando no Minas Tênis Clube, venceu os 200 peitos. Juvenil 1 feminino, uh, não foi a sua melhor marca pessoal, mas venceu a prova com recorde de campeonato. O tempo dela, inclusive, melhor até do que o da categoria Juvenil 2 feminino. E o mesmo aconteceu no 200 Peitos Juvenil masculino, onde o Rafael Windmiller do Curitibano não só fez a melhor marca pessoal, bateu o recorde de campeonato, como também nadou melhor do que o Rafael Páscoa, que foi o campeão do SESI no Juvenil 2 Masculino, ou seja, os campeões do Juvenil 1, tanto masculino e feminino, foram mais rápidos do que o Juvenil 2. Nas provas de 50 metros, do livre, nenhuma surpresa, talvez a, a novidade tenha sido ver a Fernanda Celidoni numa prova nova, nadou muito bem, nadou pela primeira vez na casa dos 26 segundos, ganhou o Juvenil feminino, o atleta das Baque Kwanai, no Juvenil 2 feminino, a favoritíssima. A lá do iate de Brasília, venceu até muito próximo da melhor marca pessoal dela e também próximo do recorde de campeonato. Nas provas masculinas, a grande surpresa para mim foi a vitória do Guilherme Caribe Santos, nadador do CEP da Bahia. Parabéns aí, o Nordeste sendo campeão brasileiro juvenil. 50 livre pela primeira vez. Ele estava tá balizado com o quarto tempo de inscrição e entrou com o quinto tempo para a final. Excelente prova. Parabéns, o Gui, seu treinador, o... Rafael lá do CEP uh, de Salvador. E no Juvenil 2 masculino, um favoritíssimo, Lucas Santos, ganhou a prova, já tinha feito uma excelente competição uh, nos no, no Jogos Mundiais Escolares, quando foi campeão, então era o favorito e ganhou a prova com 23,25, não é a melhor marca pessoal dele, mas o suficiente para levar a vitória. Nas provas de fundo, os 800 livre, é, feminino, dobradinha do União, no Juvenil 1 um feminino, dobradinha do Corinthians no Juvenil 2 feminino, nos 1500 metros nado livre, uma boa surpresa, surpresa agradável, parabéns professor Alexandre Antunes, grande trabalho com o Luiz de Pérez Franco, nadador lá da Mergulho, que sagou campeão brasileiro pela primeira vez com 12 segundos de baixada aí de tempo, levando o Juvenil 1 um masculino, e no Juvenil 2 masculino, para mim a melhor marca do primeiro dia, foi o Murilo Sartori, 1603 03 nos 1500 para quem tinha 16,47, que tem passo, né? Quase quebrando a barreira dos 16 minutos pela primeira vez. Nunca tinha, uh, mais recentemente, não nadava essa prova, então foi uma prova bem interessante e muito bem nadada: 5,22, 5,22, 5,17. Até se você dividir pela metade, ele passou com 8,4 nos primeiros 750 metros e voltou com 7,59. Então, uh, uh, na medida que você vê um garoto como o, o, o Murilo Sartori, que é o único juvenil que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, e é medalha de bronze nos 50 metros na do livre, e é campeão dos 1.500 metros da livre, a gente pode ter certeza que é um garoto que está sendo muito bem treinado, parabéns, professor Fábio Cremonês. Ah, e para fechar, aqui os revezamentos, 4 por 100 metros a do livre, vitória do Corinthians, é, com a mais de um segundo de vantagem sobre o Pinheiros, o Fluminense levou o bronze, no masculino, deu o Curitibano, e ali foi de ponta a ponta. Eles até abriram com os dois garotos que são o Juvenil 1, né, o Saldo e o João Pedro Altoé, bom tempo do saldo, 52,50. E depois fecharam com o Eduardo Strobel e o José Luiz Borges Ferreira, completando esse revezamento do Curitibano campeão da prova. E olha, natação americana americana, a gente fala americano, a gente já pensa logo no, no, no, no Murilo Sartori. E foi o Sartori quem fez até, inclusive, o melhor uh, parcial da prova 51,07, fechando a prova com a prata, né? E com esse 51 se a gente acha que o Natação Americana é só Murilo, não é não. O Murilo tem uma... A Natação Americana é uma equipe muito boa. Tanto que ganhou uma medalha de bronze hoje, nos 50 metros nato livre juvenil um feminino, com a Gabriela. E aí, no final, essa medalha de prata no revezamento, mostrando que está sendo realmente muito bem... Muito bom o trabalho do Natação Americana, levando a medalha de prata. E o bronze ficou com Minas. o Minas. Ainda eu acho que faz, vale citar o Lucas e nada, que ganhou os 50 livres, também fez um bom parcial, fechando o investimento da Unisanta, e ficou na sétima posição com 51-19. Ao primeiro final do primeiro dia, Minas na frente, Curitibano, Corinthians. É, são os três primeiros colocados. O Minas, como lidera o ranking nacional de clubes, esse título pode ajudar muito no caminho para a vitória, da temporada. O Minas não ganha o ranking nacional de clubes desde 2008. Aliás, desde 2008 são 10 anos que ele não era campeão, que ele não é campeão brasileiro juvenil de inverno. Será que ele leva esse ano? 84 pontos ao final do primeiro dia. Vamos ver. Faltam 3 três, três dias. Nós vamos fazer as duas próximas etapas ainda aqui dos Estados Unidos, mas no sábado a final a gente está aí na piscina do Botafogo. Sucesso, boa sorte. Boa sorte para a competição dessa garotada fazendo a natação brasileira crescer.